o povo é doido, eu, queimos, tá doido. Tem ter, Nós estamos que no, no pé de pau aqui Eles pagam assim, 100 é reais numa foto nossa. Falou companheiro, ó Valeu Obrigado. É, um abraço, eu que agradeço aí, ó. É, eu vou lá, gente, também Vocês estão todos com medo é é de chuva, de piedade, hein? Ali. Ô Tchauzinho, você estava tá falando da chuva Como é que é a chuva boa que chega aqui em Cristais? Esse é é, ano nós estamos de bem. parabéns o um abraço. Olha, eu tava aqui a, pra, a, pra com a gente, pra com coisa, você fala, Lívia. O, o, o dezembro vem chuva, mansa, o janeiro entrou, tá, tá quase completando o mês de janeiro, com chuva, mansa e boa. Esse ano, 2018, começou bom. Vamos agradecer a Deus, começou bom o 18. Vai até o fim. até o fim, se Deus quiser. O senhor Lívia agora tá mudando de profissão? Não, ele tá acomodando a situação. Vai pegando 90, 90 dos anos e fala assim, não, agora eu quero sombra Tudo e difícil. água fresca. Não, ele, ele tá querendo engordar boi? Como é que é, Solito? Boi boi agora. Olha. Mas esse aí já tá gordo, Solito. É. Aí, ó. Eu levanto ele com boi. Aí, ó. É, Solito. O tio Dair passou fazendo propaganda com pro açougue do radinho. Preço da carne. E eu tava com esse boizinho ali, ah, ó. Passa ali, só pra você sair, né? Ah, soli Tá bom? É. Eu quero tirar, foto. Eu quero aqui. tirar a foto, pera um pouquinho. Já tirei, já pode parar, né? Aí, ó, tá você bom? tá bom. Qual que é seu nome? É Luiz Mario Ismário? É. Você passa todo dia aqui no soli Isso, eu vou ali pra baixo aqui, perto da PM, ali, ó. Então você tá protegido. Tá. Qualquer coisa... Opa! Só dá um grito com o delegado lá. É. Fazendo um Falou, viu? Ó, oh, feliz 2018 pra você. O senhor tá bem, viu? Deus abençoe. Tá bem, viu? Vamos pra frente. É Vamos pra frente. Show, é. Aqui, ó. A bicicleta tá aqui, ó. Essa aí é boa, viu? É! Essa é do tchãozinho. É do tchãozinho. É do tchãozinho. É. Falou, viu? Valeu. Falou. Aí. Traz, traz poca lá pra nós. Hein? Eles, eles, eles não trazem coca pra gente, Sr. Você Fala que coca-cola faz mal. Não, você acredita que eu, eu, eu enjoei de foca, eu não estou bebendo mais coca. É. Ó, é. eu conheço um homem que está aqui comprar uns cachos de banano, senhor. Não, rapaz, lá é do cacho. Às vezes eu dou um cacho para um. Mas é. para vender para o outro. Não, daquela aquela é ouro. ouro. Às vezes quando eu dou, eu, eu te dou um cacho de banana, é melhor que eu te vender. É porque... Ouro. É, Sabe ouro. quem quer é, tá, comprar? É o som da força. Então, se, se tivesse sobrando, eu dou um para esse. Isso. Ah. É um ba presente. A banana ouro é coisa rara, né? É. Grande. A banana ouro hoje não dá doença. A banana ouro é a nanicão. A prata já tá, já tá dando doença. E só tem outro. Se não for bananeira nova, você não tem uma, uma, uma banana que tem um sabor Ela Então não grana direito, fica aquela banana nem doce, nem, nem aguada. Ô, tchau. lá tem uns lápis de Certe? Banana ouro ela é difícil. Então eu, eu arranco a bananeira, então a bananeira tem que ser nova. Você, a, a moita vai ficando velha, ela não dá dá o Aquele pra... cachinho ruim, aí você arranca, planta a outra, muda, põe o Porque Qualquer ventinho, é? então derruba. Aí, aí ela vem aqueles cachos que se escorrem. Quase 200 a, a banana ouro, não? Não, a banana ouro a é, é caixa pequena. É. Mas lá, o danicão e a nada dá crosta de quase 200 bananas. Um banana. escorar. A bananeira não aguenta, arranca. Mas tem que colocar o, o, o, o adubo. É, o 414, 8 é o adubo de planta. E tem um de cobertura, o 20 0, 20, aí já é cobertura. Por rima, depois já tá... A gente que criou na roça, trabalha com os avôs. Então, hoje ele vai pegando oh. experiência. Aí em casa tem banana, eu falo banana pão, só na Nipão do Paraná. Mas ela foi, vai brotando, vem pra flor não, da não terra. Não adianta plantar a banana fundo, ela vem na flor Aí da terra. Aí ela tomba. É. E, e, e a, a tosse. Escorando, ela dobra no meio. E a tosseira, quando ela fica velha, ela vai, ela vai largueando assim e deixando o miolo, né? É. Aí tem que acabar com ela e plantar outra muda nova. Fazer nova cova. Nova, nova cova. Cova é um metro quadrado, cinquenta é. de fundo. Uma cova dá umas quatro mudas, cinco mudas? Ah, a banana, o senhor planta né? ela, não adianta fazer que antigamente plantava nos valos. Plantava, vinha cada caixa de banana, maçã, a maior banana do mundo é a maçã. Olha, vinha aqueles caixas de banana, maçã, você não podia cortar muito granada, que era pedral. A banana você não pode cortar, é toda a qualidade, mãe, mãe. você não pode deixar ela granada demais, ela racha. É. Então você, você entende, você já corta ela num ponto certo, mas é um sabor e ela não racha, não, não fica mosquito sentando na, na banana. Mãe. É. Puta, a, a, a casca tampa mesmo. É, ela, você, abre ela, ela racha se você deixar a granada demais. Ah, então não pode deixar ela ficar muito... Redondinha não? É, então Uma eu daqui, que fui criado é? na roça, eu entendo tudo isso aí. Às vezes eu estou trabalhando na saca, eu falo, as casas banana estão tá na hora de cortar. Então o senhor corta para mim, eu corto, bem a bananeira, tem que cortar aí embaixo. Pega o serrote, o serrote velho, ah. serra de e você toma. Aí pudesse logo, vai limpar e limpa a bananeira, traz ela sempre limpa. Por causa das formigas, essa formiguinha é um inferno né? para dar doença né, nas coisas. Então deixa a bananeira chuva, a forniquinha fica no pé, aí é causa a doença. O que, que acaba com o pulgão? O pulgão? É laranjeira? Tem, já tem um veneno pronto. Mas em forma do, do, do veterinário, de, como é que é? Agrônomo? O agrônomo, ele te dá a forma direitinho. É. De acordo com a qualidade. É. De acordo com a qualidade. Eu vou lá no Paulinho e ele agou, falou: Paulinho, precisa de um veneno. Ele falou: leva aí. Você põe tanto por litro e dói. Mata ter gente. <risos> veneno, veneno, se você beber randápio, você morre na hora. Ué? Vixe. Mata a ave, mata mata. Veneno, o você beber um copo, você não chega nem a entrar na ambulância, você morre. <risos> já morreu. Já. Se quiser, mata, mata, mata dessa dura para criar sequinho. Ouvi falar que morreu no velório aqui, tinha um lá. Diz que ele suicidou. Marrou corda no pescoço. Mas comentar que ele é de fora, não é daqui de cristais. Vai onde tirar a vida? É. A pessoa põe um, um calcula que não está bom para ele e o cê diabo. tem é, gente que né, suicida até por causa de dívida, né? Outro chega devendo demais, tem vergonha, de porque é, é chato. Eu faço um negócio com ele, uma comparação. Chega de pagar não tem dinheiro. Peço outro para. Vence o segundo para não tem dinheiro. O cara é desespera. Quem tem vergonha, agora quem tem vergonha <risos> você é para bater nele, ele ri ainda. Não aguenta mais no Não, você volta amanhã, amanhã. Não tem muito caloteiro. Tem gente direito e tem caroteiro. Mas também o pessoal é, é, fica desgostoso da vida, com mulher também, Aí né? Aí acabou, né? Aí acaba, né? Você tem que ficar é, é agarrado com Deus, né? É, tem que ficar agarrado com Sim. Deus, isso é certo? Se com Deus é difícil, com o diabo então. Tá louco, hein? É? <risos> já empurra pra o cobra. O diabo tá dando risada, né? É. É, a vida é, é um, um desafio constante, Vamos né? O aqui. senhor sabe o que, é que acontece? A nossa administração do país está enfraquecendo. Você não confia mais no nosso presidente da República? Fala que lá, ainda lá é, entra um deputado mentiroso, entra outro. O senhor confia no juiz de direito que é um homem oficial, poderoso, faz rolo um delegado que é um delegado menos você confia nele agora mesmo você fica sabendo do horror que ele fez como é que tá ficando isso país nosso? Tá, tá, tá desvalorizando os homens de bens, rapaz é então, vereador, nossa, vereador é aberto, né? mas eu enxergo essas coisas vereador é. vereador vereador é. aí só quer ganhar o um ordenado dele não tem conhecimento de nada uhum. é gente nós estamos nós então, tão no fim do é mundo confiança. Da Aí ó, um homem que pode, o senhor tem competência para ser um vereador ou ser um, um presidente da república ou um governo do Estado. Aí ó, com ele eu tenho certeza que, que ele, ele sabe trabalhar. Eu não posso é roubar, porque se eu roubar eles me alcança. Eu, eu não tenho <risos> aonde correr, velho. Eu fui vereador <risos> em França. Eu fui vereador lá. Mas tem que ter, os vereadores tem que, tem que ter, uma, a eu, aqui não fala mal, porque a, gente é, começa, é. porque a gente é amigo disso, então a gente vota nele. Chega lá na reunião, o cara tá aquela que de... não sabe executar um projeto, se está certo, se está errado, se... se o prefeito tá agindo certo, se está agindo errado. Que... Vai lá para assinar o ponto e receber o ordenado. Então ele é. não fala nada, porque você não quer, você encontra com ele na rua aí, é chato. Hum. Aí. Você vai na reunião, você vai gente do céu, olha. Vai... O não fala nada. É, gente, o negócio é complicado. É, é. O, o Tchãozinho, tem dois, três maiores que falam umas besteiras é. lá passa passam e fica por isso mesmo. Tchãozinho, e como é que ficou agora o, o homem lá que ficou preso? Vai ser preso? Vai nada, né? Você fala o, é o presidente. O, o Lula? É. Rapaz, o Lula foi um homem que a gente não entende. Ele. Disse que ele já foi lá em São Bernardo do Campo, que eu conheço São Bernardo do Campo. É. Foi funcionário, coisa, gente que trabalhou com ele, disse que ele era bom funcionário, candidatou muito bem. Ganhou. Ganhou a segunda eleição. Mas é, eu não acompanho, mas eu, tem os que falam mal e tem os que falam bem. Agora a gente não sabe se está certo. Se está aprendendo, porque tem erro. É. Mas eu acho tem, tem que ter um errinho no meio disso aí. Ronaldo, eu acho que não acharam o erro, não. Não acharam o Solivo. Acharam demais da cota. Só de dinheiro que ele. É, ele ia ser preso, é. meu, com a que até o é. negócio dele viajar lá para os Estados Unidos. É, né? ué. Se não é. tivesse, se não tivesse, não Eu tinha. Não sinto, né? Até o Aquilo ali estava tava tolado até no pescoço. É. é. Os não colegas não... dele estavam tudo lá, ué. O Zé Dirceu, o Eduardo Cunha, como é que os outros.. O Sérgio Cabral foi preso. Por que, que o presidente, que é o cabeça de tudo, não vai? Então né? eu acho que o Lula não foi bom presidente. É, ele deu um exemplo muito mal. Ele bom é. E depois não é isso não. O pior é o tanto de dinheiro que ele botou para fora do país. José, é. Ele só pensou nele. Ele deixou a situação do país é. precária. precário. O povo tudo clamando, tudo devendo. Está tudo difícil para o povo... Pro povo... O senhor conhece, o senhor já trabalhou em fazenda. Você pega uma fazenda grande, já está produzindo. Chega o um administrador lá, ele bagunça tudo. Dentro de 10 anos não tem fazenda que aguenta, não tem? Tem não. não. Você... Fazenda hoje, falando a verdade, eu, eu entendo isso aí. Se o senhor é um administrador, eu, a senhora, eu pego a fazenda do senhor para administrar, ou que seja por, por, por produção. Eu, eu faço uma média assim. O senhor, como é dono, qual é a renda entre dois anos? Quanto o senhor tem livre de, de café, livre de, das vacas, do leite, do boi? Vamos pôr que a fazenda em dois anos vai dar 100 mil reais de lucro, senhor. Se eu entro, a porcentagem, o administrador, eu tenho que fazer ela produzir 120. Então, o bom administrador é isso, ele, ele tem que ter conhecimento. Então, eu falo, bom. O meu patrão, em dois anos, a arrecadação dele é cem mil. Eu vou trabalhar dois anos, eu vou fazer cento e a 150 mil reais. Aí ele vai fazer as contas, para bom, meu está tá certo tá Agora, o senhor arrecada cem mil por dois anos. Aí vai nos dois anos, o senhor tá devendo, não tem cem mil, como é que fica? Ó! É. Aí, aí a fazenda está dando não tá? Tá. Então a média é isso aí, se eu vou trabalhar de administrador, eu tenho que trabalhar é, em, numa economia, eu tenho que abaixar custo, não aumentar custo. E a maioria hoje aumenta custo, não abaixa, não sabe o que é isso, abaixar o custo. É a mesma coisa, eu comprei trem de marcas, eu comprei o cara falava assim, eu vou construir, eu preciso comprar tantos carros, eu preciso de tantas ripas, eu quero... 10 é, metros de pedra habitada, eu quero 10 metros de areia. É, então eu falava assim, bom, então eu vou fazer a compra, eu vou, eu vou comprar melhor do que você compra. Então eu pensava assim, eu vou comprar para você, eu tenho que fazer uma compra melhor do que você faz, que eu, que eu dou. Então eu fazia isso, eu disicotava. Eu conhecia as qualidades de madeira, eu ia comprar carne para cá. E o cara chegava e falava assim, tchauzinho. Vai comprar madeira para o travamento. Então eu tinha que pensar comigo. Gente, eu não posso comprar um caibo com nó, que o caibo vai pôr lá, depois do travamento e quebra. Como é que você vai trocar um caibo numa casa pronta? Então eu ia comprar, os vendedores não gostavam. Se eu ficar no caminhão e falar, moçada, eu vim buscar essa madeira, eu não quero um caibo com nó, eu vou ficar no caminhão recebendo essa madeira. Eu sei, e põe um ajudante lá. E falar para o dono: ó. Eu vou levar essa madeira pra produzir, mas vou levar madeira de primeira. Eu não vou levar a trem inteira não, é o que eu tenho que fazer um travamento. Você devolver? Pra... Então eu trabalhava nesse sentido, o pior é que eu comprava três trem O cara ia comprar com o outro, fazia carro de Bernardo, o, o, o, o que quebrava, até não jogá-la no chão. Ah não, eu executava <risos> a compra. Portanto, eu posso comprar para qualquer um. Eu tenho que fazer uma compra melhor do que o dono faz. É. Depois a gente parou, que eu acabei. Mas quando eu trabalhava com caminhão, eu comprava muito entre os outros. Eu fazia nesse sentido. E eu comprava tudo com o Eu bebo Toninho de Nis, 20 anos. Eu trabalhava com a folha de cheque assinada dele. Falar isso, o senhor pode chegar nele e perguntar. Eu tinha cheque especial do Banco do Brasil. E falava, tchauzinho, eu confio tanto você que você compra tanta coisa para mim, você não comentou um tostão. A sua compra, você inginge nota. A sua compra é executada, você, você, você, você executa o máximo para comprar mais barato. Olha, eu andava, um dia eu fui comprar, ele falou, tchauzinho, compra 50 carros de mim. Cara. Tá com a folha de cheque toninha assinada assim, que ele me deu. Aí cheguei lá, aqui era do, do, do, do Barbosa, do, eu esqueço do Barbosa. Cheguei lá, fui do jeito que eu tô aqui mesmo, no pequeno, um monte de mil lá. Eu entendi, eu olhei e o empregado estava lá. Eu encostei na beira do meu, me informado, bem de que 15 mil eu entendi o caminho, fui encostar. Logo o empregado veio. O que, é que o senhor precisa? Ele eu estou olhando aqui para comprar, comprar milho, dependendo, nós combinar o preço, a medida ou o peso. meu negócio era Aí o camarada falou: Olha, tem. Eu falei: Quantos carros de milho tem aí? Ele falou, rapaz, 52 carros de mim, Eu falei, quem que quebrou? Pau de Arara. Eu falei, não vai dar 52. <risos> Pau de Arara, ele é meio esperto. O balai dele não é bem cheio, ele põe o trem meio vazio, não vai dar. Aí, o dono chegou. O dono chegou, parece que olhou na minha cara, achou que eu estava fantasia. Aí, ele falou assim, o que, que o senhor está fazendo? Eu falei, olha, eu estou atrás de mim para comprar. E meu olho baixinho, ele disse, eu tenho milho para vender. Pô, depende se nós combinar, eu te compro esse monte de milho. Aí ele olhou assim e falou, ah, é você tá com brincadeira, eu comprar 52 carros de mim Falei, quantos carros de mim o senhor pagou para aquela? 52. Falei, para não vai dar 52 carros. Não. Eu falou, por que que não? Fale, olha, eu já trabalho no meio do pau de arar eu não sabia. O pau de Arara não, não põe embalagem e cheio, não. Ele põe sempre vazio. E você virou as costas, meio me e ele taca e marca o carro. É. Eu estou acostumado com isso, não é? Quer dizer, 10 anos na cidade por bobe, bobeiro, pouca... Aí eu falei, se você combinar, eu te compro esse milho. Aí ele falou, rapaz, eu estou devendo. Naquele tempo era 30 contas o carro. Ele falou, eu quero 30 contas o carro de milho. Eu, falei, eu te pago os 30 contas, agora vamos combinar a medida. Você tem um balaio aí, balaio duas mãos? Eu entendo duas mãos de mim Mi bem quebrado, o mi, mi bom bem quebrado. Falei, seu mi ficou bem quebrado. Ele não tem defeito. Aí ele falou, eu vendo no meu balaio. Falei, não importa. Vou trazer seu balaio, mas combina no seu balaio. Aí eu falei, aí eu falei, ah, o balaio é oficial, o senhor passa uma corda de dois metros, ele prova na boca, é o oficial. É, é, aí falei, olha, o senhor quer conferir na espiga, ou quer conferir no peso, ou quer vender por balaio. Não, eu quero vender balaia aqui. Falei, então vamos combinar, ué. <risos> vamos combinar aqui agora. Vamos encher seu balaio. Falei, tanto eu vendo. Eu já vendi meio também. Eu já fui colherador de mim. Eu vendo. Eu não, eu não sou miserável. Eu não quero mais nem menos. Trouxe o balaio, eu passei na passeio e Falei, o balaio do senhor é certo. Eu compro, compro esse balaio do senhor. Enchi o e Falei, vamos encher aqui. Eu enchi. Sim, eu, eu, falei, calma. eu quero isso aqui, ó. Igual esse aqui é um balaio. Enchi. Falei, eu não quero derramado. Não quero reto. Aí... Muito bem. Eu falei, é, mas eu estou precisando vender esse milho, eu estou precisando de um dinheiro, bom, tenho que pagar uma, eu tenho que pagar um. Eu tenho que pagar o o cruzeiro. 800 cruzeiros. Eu falei assim. Eu falei, não, não importa. Eu falei, eu, eu arrumo esse dinheiro para o senhor. Ele falou, eu, eu assim que. Não fazer nada. Com um o chapéuzinho torto na cabeça, o pé cheio de barro. Eu pago esse milho tudo agora, se bater a, a quantidade que não vai me Falei, não vai dar 52 carros de vida. Mas eu compro, se der 55, eu pago é, né? 55 carros. Mas não vai dar, esse milho não vai dar 52 carros. Vai dar uns 49, 48. Que, que o senhor vai ver. O empregado o senhor vai ficar aqui para lá e para o Eu jogo uma espiga para lá ele joga outra para lá. Não vai sair um balaia a mais, nem um balaia a menos. Um carro é quantos balai 50 balai 50 balai 50 balai é o carro de meio Aí ele falou assim, rapaz, eu estou precisando de dinheiro. Eu falei, eu pago agora. Quanto, senhor, precisa? Eu não te pago 50 mil de carro, porque não vai dar. Aí vai ficar um balaio para trás, aí o senhor não na hora. Eu estou aqui com o empregado do senhor, minha, de confiança do senhor, nós vamos medir certinho. Falei, aqui, ó, quanto, senhor, precisa? Aí eu tenho que pagar 800 cruzeiros. Do banco, falei, eu te arrumo agora, preencho o cheque. Eu falei, só se eu preencher, já está a assinatura do, do comprador, que eu, eu sou o comprador, mas eu ando com a folha de cheque assinada do dono, diária no meu caminhão, tem uma folha de cheque assinada por ele. Aí ele falou, rapaz, você me crariou. Aí eu vou, eu mudou a estampa, aí já me ajudou, Mandou o né? um empregado me levar para dentro para dar café. Aí eu já... falei, não, eu te dou 800 cruzeiros agora. Tipo, você paga só a dívida amanhã, que é segunda-feira, hoje é domingo, amanhã você pode olhar com o Banco do Brasil lá base. Aí, é cheque do Banco do Brasil, é cheque ouro do Banco do Brasil. Aí eu falou, rapaz, seu, eu estava apertado, rapaz, vinha um aqui olhar, queria comprar um carro de mim, não queria prazo, outro, o senhor, o senhor me comprar tudo, ainda me adiantar 800 cruzeiros, adianta agora, tem toda a confiança. Eu falei, pode ir lá no banco, isso aqui não é cheque free não, é o cheque do homem pesado. Aí ele preencheu os 800 contos, falei aí, né, ó, já está assinado o dono. Ele falou, ó, nem vou olhar na casa do senhor, mano. O senhor vai buscar esse mil e o que der ó. Tá meio dó, meu Deus O negócio é, é o São Sebastião, com você. Você mentiu o portal das pessoas, mentiu aqui. É isso aí. Você vai entregar e você vai dizer, não tem erro, não tem... 1.040 é mano. <risos> aí eu já paguei, deixei o chefe do uhum. resto. Tá? Aí, na, quando foi o último balaio, ele apareceu lá. Está acabando de carregar o caminhão Eu falei, olha, aí o tal empregado do senhor, ele não deu, não deu 49, cara. Ele falou, não importa. Aí acabei de pagar o resto 49. É, deu 49. É. Ele falou, mas o senhor tem experiência. O senhor falou certo. Esse é o tchauzinho. Eu falei, eu, te eu, falei oh, eu sou pobre não sou de confusão. Eu gosto, eu gosto da verdade. É, Para quem mas... eu te tapia? Eu sei que o senhor não ouve experiência. Para quem eu vim aqui fazer fantasia e dá dar tudo errado. Vamos fazer o certo. Certo é certo. É isso aí. é isso aqui tem é isso hoje eu... Eu tô contente. Contando é sobre... Baixão. Umas coisas que são raras na vida, né? Seriedade e honestidade, né, Tchauzinho. É coisa boa. Você o professor O professor eu fui falar que ele tava jogando as taxinhas aqui na rua, aqui, ué, Botando os meninos para jogar a Eu não, não ideia fazer isso, mas eu tenho... Depois vai arranjar muito serviço para o senhor, pra né, Soné? Não trabalho para mim, não dou conta. Eu trabalhei 20 anos, Toninho Gil, andar com a ah. folha de cheque assinada. Eu comprava a madeira, eu comprava linha, eu comprava material para ele, na franca. Ele ia construir, reformar, tinha um olha, eu não tenho tempo de estar. Aqui, a, a, a, a, a, o pedreiro enviou isso aqui, essa quantidade. Oh, eu pegava aquilo, falei, você quer que pague a vista ou você quer prazo? Ele fala, não, tiozinho, se der prazo, você pede prazo, 30 dias. Muito bem, eu chegava lá, não sei queira eu você tinha confiança comigo, olha, eu preciso desse material. Isso, isso, isso, isso. Vocês dão 30 dias, ele fala, para você vai né, te dar 30 dias. Mas sabe <risos> que você, você, você nunca deu trabalho para nós. Você é. pede 30 dias, quando é 28, 29, você tá com o chequinho pagando aqui. Você nós não tem dor de cabeça coisa. Quando... Dá a lista para pro, os meus empregados, eles te carrega seu caminho. Comprar é. direitinho, nos 30 dias. Toninho Tiãozinho, você está com a folha de cheque aí, vai lá acertar a conta nossa. Falei, boa. eu vou lá acertar bonitinho. Acabei 20 anos. Eu, ele me dava a chave da tuia. Eu entrava lá para pegar 150 sacos de café. Falei, Toninho, vai bater 150 sacos na saída, vai bater no meio do caminho, vai bater lá na sarjela. Não vai ter nem 151 e nem 148, é 150. Ah, eu não, eu não tinha problema. Eu chegava nessa agenda atuava, eu vem, você não precisa conferir mercadoria sua, a sua bate certinho com a nossa <risos> Isso é bom demais, Tony. Ah, você tá doido. É. Vi, aí, vai escutando. Ranjaram o motorista, meu caminhão quebrou, quebrou o ficou, apertou. Chamaram o motorista de fora. pois seis sacos de café abaixo. Aí, eu falei, aí o Toninho não falou nada. Né? Eu tô vendo o Zuzu. O Toninho brigou com o motorista aí, que pegou seis sacos na marca. Ele, tem um limpador lá na marca. Então o cara limpa por saco. O Toninho sabe quantos sacos tá lá na pia. Adianta eu levar 151 toda a viagem. Se o senhor sabe a pia do senhor, você é um bobo, o motorista é bobo. Pegou, você foi, fez um rolo lá para pegar seis sacos sem sacos a mais, levou. Levou e deixou esse, esse saco de café na casa dele. Passou lá e deixou seis sacos na casa dele. Vai pra lá, vem pra cá, vai, Mas estamos fartando seis sacos de café. Estamos uhum. fartando seis sacos de café, uai. Seis? Ele então, trabalhou toda a vida, ele pega café aqui, nunca nunca fartou um saco de café. Agora esse motorista veio, já, já sumiu seis sacos de café. Vai pra tá lá, vem pra cá. eu tô, tava na casa dele, mas deu até cadeira. <risos> Aí, ó. Foi tá melhor. vendo? E, e a vergonha que esse motorista passou, agora buscar seis sacos de café do senhor lá em casa, sendo que eu, o senhor me, me confiou o motorista, que ser é um respeito. É. Vou pegar uma mercadoria do senhor, seja eu estranho, mas a mercadoria tem que bater certinho, a é sair, e é, é, é chegar, dói. O que é que acontece? O motorista ficou vergonha, quase foi preso por causa disso. O, o Toninho falou, você não passa nem na beira da minha tuia mais. <risos> Isso é. isso é duro. É duro. É isso aí. O senhor já precisando de doutor João? Eu não. Não? <risos> não. Mas ah, eu parei lá agora. Não. É o meu filho que é genro. Ah, é? É o meu filho. Eu já tô com 65 anos. Eu tô, eu tô pertinho do seu Olívio lá. Ah, 65? É. Ah, eu só mais fazer é um pouquinho. Uai, quantos anos você tem? Eu vou fazer 70. Ah, mas você tá novo demais, velho. Tá novo! <risos> você tá conservado e eu não tenho nem cabelo, rapaz! Pode tirar à vontade, viu? Filma, é, viu? É! O Ismar tá bebendo é. cachaça, ela vai levando cachaça? É! Agora ah, dá! Você tá bebendo levando pinga? Não, aguenta, dá! Cadê a Coca-Cola nossa, ba? Ai, ficou aí, ficou no pecado, né? Lá! <risos> Tem que ir lá buscar ainda! É! é. O Ismar! Hum? Eu tenho uma, uma, uma história sua com o seu livro, né? Ah é? Pode é. contar à vontade. É. Quantos anos você tem? Uh, você tem 70 anos? 70. O nome da sua mãe? Como é que chama sua mãe? A minha mãe chama essa Vieira Nunes Coelho. Dos Coelhos. É dos Coelhos. E seu pai? Meu pai já é felicido. O nome dele? Alvo de Paula Coelho. O que, que é ser do senhor Oswaldo de Paula? Primo. Primo? Primo. Por que, que você é primo dele? É porque ele é conhecido, né, É a mudança dela. É parente da, do Isso. seu pai e da sua mãe? Parente, é, é. conhecido. O senhor Oswaldo está com 97 anos, né, ou não? É, 96. É. A minha mãe está com 91 anos. 91? É, faz caminhada, faz de tudo. Qual que é o nome dela, viu? Você falou? Laércia, Ferrando Nunes Coelho. Ela é da família dos Termões, o senhor conheceu? Termão? Dos é, do seu irmão. Do irmão eu... lá. É. da. era filho do seu irmão. Lá. Do teu irmão. Quem é que é irmão da sua mãe? Os a... seus tios. Aqui é o Sebastião, o Jaime, o Oswaldo. Tem o... Um... O e tem... isso Tem outro João, mãe e irmão. Mó um de Féca. Mó de Tudo morre de Féca. Tem outro que morre em Glicó, a irmã. É ouvida. E do seu pai, irmão do seu pai? Juca Médio. Juca Médio. José de é, Paulo Coelho. Juca Médio. E mais quem? Ele tem o José de Paulo Coelho, tem o... Os irmãos. Os irmãos. Os irmãos. O Paulo, tem o João. Francisco, Francisco. E o meu pai, é Alvo de Paulo Coelho. Alvo de Paulo. Coelho. Conferiu, seu, seu livro? Hã? É? Conferiu? Conferiu. Aí, ó. Aí, irmão, falta... Agora do, do Juca Amélia tem a mulher do finado de chama que morreu, é um, o Dichalma, né? Dijama, a Corubina. Cunhada. Corubina. Curubina, Tem quantas irmãs sua tia? Oi. Lá do, do seu pai. É a mulher do Dijama, a mulher do. Iracema. Do, do, do, quantas irmãs? Quatro? Quatro. A Iracema. Airacema. A tia é do Júlio Coada. Eu vi da Jandira. Aqui. Aí ia dizer a A e eu Ouvira, o eu... Mãe em Jericóia. E tem mais Leovaldo, eu... e a Dirce, quatro. E a minha mãe, quatro. Bom, velho. <risos> Vocês são quais irmãos? Dois. Dois, dois, dois mulheres. Você e mais quem? Como é que chamou? Outro, chama até o amor. Mó e Feca. E as suas irmãs? Uma mora aqui a outra mora em frente. O nome dela? De Uma chama a Marequistena, a, a outra é marina. Marela. Então, e conhece todo mundo aqui. Ah, é, conhece todo mundo. Valeu, viu? viu? Valeu. Ah, ah, ah, ah, ah, um abraço pra você. Falou. Ah, Aí, ó. <risos> Falou, ficou, ficou gravada a história aqui. Vamos ah, é? O senhor Olívio. É. Nossa, é. é cristalense. É. Eu sou... Nasci nessa rua aqui, ali é onde que é do, do, do Seu Eduardo que estalece mesmo. De, de, de raiz? É raiz. Mas não é raiz não? Dos coelhos. É dos coelhos? É nessa rua aqui onde que mora é o Seu, o seu o Mansume. É ué, coisa eu, boa. Eu sou casado na família dos raiz. Aí o Tionzinho já é, ele, ele não é raiz, mas ele tem uma raiz lá né, do... A minha mulher é dos raiz. É dos raiz, manda do Toninho. Maria é. de Rua Raiz Silva. É. É isso aí. Olívio. Olívio Raiz. É que. O, Dona o, o, fez, né, cara. O, o chará do Sou Olívio. Eu vou filmar ele caminhando sou, lá. Sou isso faz 10 anos que ele derrado, 10 anos, um tempo mais, O, o Sou Olívio? É, era fiscal. O administrador é. da fazenda administrador do Sou. Administrador da fazenda, fazenda do José Pedro. Antes era da Boa Vista do Prado. Quantos anos ele ficou como administrador lá? No, no, no Coca. É. Ficou 18 anos 18 anos Aqueles meninos dele nasceram lá ou não? Nasceu Não. A minha mulher e o Zé Carlos nasceram na Boa Vista do Prado O senhor fica sabendo que uma filha do Prado morreu há poucos dias agora? Como que ela chamava? Como é que chamava? Lourdes Lourdes Ah, Dona Lourdes, o Solívio acho que falou é pra mim Dois irmãos Deixa eu ver Só lá. tem uma é. da família do Antônio Prado ah, Que a mulher do Vicente mora ali no... no teu, o Jardim Francan de lá, a Vila São José atrás da Francana velha, é. ela mora nem na beira do Congo. Eu, eu fui na casa dela levar um esteio que o marido dela trabalha administrador daquela aquela coisa da... Oh, minha cabeça é merda. Uma prazer era de um solteirão atrás do coração, como é que chama? Petralha. O é, um sorteirão velho. E ele toma conta lá, uma escola, ela, ela, ela, cuida, ela cuida de uns 100 meninos. Aí eu fui levar o Estevam. Aí o Vicente falou: Tiãozinho, te dá, ah, moço. Eu Mas eu vou, não sei cá. falou: Não, esperamento, um ah, almoço, vê comida gostosa aqui da escola. Aí meus anjos já estavam com Eu falei: Mas eu tô com dois. Falou, não importa, senta na mesa lá, vocês vão comer. Aí o Vicente Ele falou: Você não faz um favor para mim? Deixa um metro de esterco no caminhão, leva lá para minha mulher. Aí me deu o endereço certinho, fui lá, achei. Cheguei e falou: lá, tchauzinho, eu sei. aí eu. Aí ela começou a chorar. Aí ela falou: pois é, tchauzinho. Nós era a família mais rica da região de Cristalho. Hoje eu sou a mulher mais pobre da França. É. Oh. Falei: mulher do céu, não tem essas coisas não. Só de você ter uma família famosa, igual a família do Sei. Já é importante. Para quem você ficar desesperado? Dinheiro não é glória, é. não. A morte é, é igual. Tanto morre o rico, como morre o pobre, é um só. O a... caixão iguala igual a é todo mundo. O caixão é um só. Não tem gaveta? Não tem gaveta. <risos> é, sim, sim. A duas aí eu é acarmei ela, muito boa, né? Agora ficou só ela. Os, os irmãos morreram tudo, né? Tudo. Mas bebia cerveja Doutor... mas bebia água. A Luísa Luiz... É isso aí a vida. Olha, olha, meu como é que a, a fortuna acaba, a né? O pai é, deixou eles ricos. Eu levei a mudança do Antônio Prado para Franca. Eu o Luizão. O caminhão que levou. O caminhão seu. O meu caminhão era um Chevrolet 79, o Luizão Ford F600. <risos> Sabe ei, aonde ei. ali não tem ó, a, a, o terminal rodoviário? Não tem aquela rua que passa por baixo assim, vai ser lá na Francana? Sim. O Antônio Prado morava. Dois coqueirão do terminal indo pro lado da Francana velha, né? aquela rua de Riba, né? do terminal, lá. paralelo é bom pro lado de lá. A Lourdes é. morava ali perto do, do NPS, né? É. é. Na dele, né? E morreu uma filha dele, agora tem só uma da família do Prado. Mas a vida é assim. Tudo passa. Tudo passa. E hoje é que dia do mês? Hoje é que dia que é abençoe, ali? 27. 27 de janeiro. O Tiãozinho tá aí hoje com 2017, 2018. de né, Tiãozinho? Eu tô, dia 24 de janeiro eu comentei 81, 81? Eu sou de 37. Então você tá de parabéns, rapaz. Parabéns. <risos> o cérebro bom. É, e tá com a cabeça boa. É. Mas você não apanha o seu livro, de jeito nenhum. O seu livro tá com 95. O é o, é o Olívio e o Oswald de Paulo, é os dois mais velhos Nós mundo. são peito. mais velhos. É? É. Mas merece um prêmio já. Esse é o Zom mais velho, Vitário. É. O Solívio está com 95, ah, né, Solívio? Ah, é, 95. 95. Mais velho que eu, 4 hoje. Aonde você conheceu o Solívio, Tchauzinho? Vixe, eu conheci o Solívio, nós mudamos para a Mucoca 49? Fazenda Mucoca lá. Fazenda Mucoca. Eu puxei a mudança do pai dele. Foi com o meu colocado em 63. Franca só tinha dois atos de escolha. Irmãos Oliveira. Em Santa de Vigênia, que é o Santa Gigênia, que eu era o despachante. O senhor chegou a conhecer. É, só tinha esses dois atos de Hoje tem 200 mas, atos Você é. conhecido através de bairros de fazenda, É. encontrava. Você ia daí em baile, Tchãozinho? Ia. Eu sorteio de ir no baile nas roças. Porque aquele tempo era baile nas roças. Porque o estágio era pequenininho, baile mas de tinha Lampa, não tinha nada. Claridade, lampar. Saiu um né? casamento. O Luizão tocando sanfone ou outro, o povo dançava, chovia, o povo da torta, boiava, né? É. E tudo era festa, né? Tu, tu, tu, tudo era difícil e tudo era fácil. Era fácil. É isso aí. Eu tô... Tinha um negócio de chamar, quando não chamava a gente. Mas ia é, solteiro e ia triste, né? hum, oh, Deus. Deus. É. Mas ia sem chamado o solteiro e ia Rapaz, solteiro naquela época, era é igual a cachorro doido, ah, tem uma festa de casamento, não foi convidado, mas um amigo convidava outro, vamos lá, vamos lá, não vai brigar, não vai fazer palhaçadinho, vamos lá. Aí os donos da festa, é chamavam para. palhaçadinho nossa, nossa caminhada é pelos trilhos das fazendas, aqueles caminhos, igual ali, passava gado, né? Sujava tá a barra da caixa, mas não importava. Tá, ma oh, oh. oh. oh. oh. oh. Passava de barra da, da, da, da, da cerca? Oh, Aí yeah. Lava que na época cerca. as cavelas não picavam a noite. Tinha cobra, mas a gente nem via, a cobra não picava porque não dava tempo que passava correndo. É, passava que... a noite ou oh, de eu noite? Tava... E quando estava é. escuro? So... Ele morria, gente, o velório ia lá na roça, o catu com um, um, a família chorando lá dentro de casa, os outros contando piada lá fora. De primeira tinha contador de piada. <risos> é. Né? É. Animal velório é né? passar a noite toda, né? É. Aí eles faziam café, biscoito. Eu fazia café, igual hoje, a funerária, mando um pão, mando umas ruas, nas ruas lá. Então lá de madrugada, no o do fazia lá, de um biscoito, fazia um cafezinho, o pão bebia. Dava um agrado pro pessoal? Dava um agrado pro pessoal. O pessoal que tava acompanhando lá. Nas fazendas, Ronaldo, ele dava muito quentão. Quentão. Na época de frio. Aí tinha que esquentar o, o, o, é. o papo do pessoal. Ô oh, coisa triste, é um era. Rapaz, eu tenho de cinco fio o banguê. Olha, aqui tem um tamparinho mão, vai dar uns 20 quilômetros. Mais de 50 pessoas. Então vem uma parte a cavalo e uma parte a pé. Então eu estou carregando o banguê. O banguê é um pau, um barro um lençol pau e sorvete da lambeira. Carrega dois a dois. Então eu estou carregando, nós em dois. Anda 100 metros, santo né, que está aqui naquele carrinho de sorvete, só. Mas já cansamos não aguenta. Cansa. Aí aqui os outros quatro pegavam e nós não estávamos caralho descartando, não é tranquilo. E carregava 15 e 20 quilômetros, rindo, brincando, um contando piada, outro picando. Não podia deixar é. o defunto cair e fazer isso e ia embora. E arriava o defunto de vez em quando? Não não Mas... podia riar não, né? Colocar o defunto no não podia, chão? por conta. Ei? Era amigo da família, então é, eu era amigo do senhor. Nós levar o de volta. Eu sei, mas não podia parar, não. Eu não não parava, fogo. não. Quando eu estava cansando, o outro já estava encostando, o povo era limpar. É, aquele continuava, Ele continuava. continuava no... Só se desamarrasse o coxinho já... para amarrar de novo, que estava uma parada. Um dia um, eu chegava, eu ia pegar a ponta do bagulho, ia é. o ombro, o outro ia é. sair fora. Ô, e... senhor Olívio. O, o que eu fiquei sabendo é que na hora que assim no meio da viagem, se o cara parar para descansar e deixar o defunto no chão lá, não, é não pode não. Não, isso aí uma surra para ficar maneiro. Isso aí é, é crítico, aí. mas o, o, o defunto, o pessoal pegava, o povo está doidinho para pôr ele no cemitério. É. Eu ajudei a trazer é. um do poço alto, aqui que está na estrada de chão, um areião. então Então, é um o, o de que tá carregando o defunto é doidinho para pôr ele lá no cemitério para descansar. Aí 18 descansa tem tempo atrasado. No carro de boi, eu já vim de fundo do carro de boi. Aqui no Taquari mesmo, dava essa doença do sangue, eles falavam contaminado Aí morreu uma doença do sangue lá, arranjou um carro de boi. Aí era domingo, mais ou menos umas quatro horas, ainda tinha 20 quilômetros o carro de boi chegar em Carabá. O carreiro na frente da boiada, o, o, o carreiro, no cabeçalho do carro, e difundendo o carro, o carro subiando. Tiro! só os dois, não ia com no <mssalho> carro de dois, Aí chegava lá, encostava beirando o cemitério, rabiava o carro. Lá sempre tinha um coveiro e mais uma meia dúzia. Chegava o fundo, ia dentro da cova, tampava, era terra. Aí jogava sete metros de terra aí. Que tempo sete buracos, sete metros. Sete metros de fundura. Sete parmos. Sete parmos. É. A sete metros, não, sete par. Sete par. Sete é. par. Ainda, ainda botava o um, um, um, um Murundu ainda, a terra, porque era, era de cima. Ser... Fazia uma leirinha, porque é. no caixão apodrecer e abaixar, abaixava é. o tanto do defunto e ia apodrecer. Ô Tchauzinho, quem é que fazia os, tifu... os caixão aqui mais, mais recentes? Lá, lá tinha os um, um fazedores de caixão, vinha com o banguê e, e cedo vinha um cavaleiro na frente para morrer o fulano então tal, tá, a hora vai chegar ele aqui. Aí o cara ficava lá, tinha o um carpinteiro, já fazia o... turcos tinha o... Um... Famoso... Um... Pequeno, olha aí, eu lembrar até os mundos comerciantes Tinha o um Jorge o bueno, um baiano lá né, nessa saída Aqui era o... Aí, tinha o um e tinha outro que fazia o um caixão. Não sei se a Miguel Jorge é. chamava. Que aí ele, ele tinha o um carpinteiro, já fazia o um caixão, ele vendia o um pano, punha aquele... Aqueles coisas era impressionante aqueles caixões. Aqui era o Anardo... E já pagava uma taxinha. Eu já fiz caixão, banjinho. Na mucoca eu fiz um caixão. É. Ah. Aqui era o Arnaldo e Chico o Chico Valerinho. O Chico Valerinho, tinha o um Sazedô. E a madeira que, que usava era madeira de. Não, é madeira macia. Sempre a prego, era, é. era cedro, é tamburi. A madeira de tábua macia que não achava. Agora, moreira, baço, é muito dura, tem que furar com. De cor, então fazia que o prego aceitasse, para ser é. mais rápido. E não tinha problema do do, é, o... do, do difunto cair, não? Não. Ficar bem pregado, bem feitinho. É. E... e botava e, É, tinha madeira, mais procurada era mais o pinho. Pinho, é. a madeira macia, né? É. Pra, pra, pra, mais leve boa também. Para cortar é. e boa para pregar. Aquelas taxinhas é. chama peixe né? Cabecinha amarelinha. Segurar o pano. o pano. era sofrido demais. Mas era bom, rapaz. A loja o Prado, o Antônio Prado tinha tudo: vela, pano. É. A loja dele? Taxinha, é. Não podia faltar não. É homem sério, era seu Antônio Prado. Honesto. Não, homem honesto, não tanto. Eu. eu... Eu plantei um arroz os passpetos arrancando o arroz. Passpeto e rodinho, um eu, eu, eu tocava os passpetos daqui e sentava lá no fundo. Arrancando arroz lá no fundo. Eu chegava lá, espantava eles eles vinham para cá, para a cabeceira. Era uma tentação, os passpetos. Aí o que, que acontece? Aí eu não tinha porque eu, eu vou comprar um espingardinho. Ai, Oi? Oi. Cheguei lá no Antônio pra falar, assim, senhor Antônio, eu preciso de uma espingardinha. Ele falou, escolhe ali, ó. Tinha que puxar para trás. falou assim. Aí eu escolhi a espingarda e falei assim, senhor Antônio, preciso de mais da espingarda, mas meu dinheiro é pouco. Quanto dinheiro você tem aí? Espingardinha era três cruzeiros. Né? Três cruzeiros. Mesmo direitinho. falou, espingardinha três cruzeiros. Eu falei assim, ó, oh, eu tô com dois cruzeiros no bolso, mas. Sábado que vem eu venho buscar a espingardinha e eu preciso dela, que está me arrancando a rua. Aí ele virou para mim assim, menino, quem não paga um cruzeiro não paga mil. Quem não paga um cruzeiro não paga mil. Eu vou te ver, eu vou confiar em você. Vou... A espingardinha é três reais, você tem dois? Tem, me dá ele Você vai ficar dez reais. Mas agora tem chuva, tem espuleto, separado você reais. Eu falei, não, se o senhor confiar, eu sou confiar e eu eu compro a oficina. Aí eu comprei já o um tubinho o um, um, um tubinho de, de esculeta, né? É. a caixinha de espuleta. Comprei, comprei o chumbo, comprei a porro. Então a bucha, você pega lá na, na, no pau, assim, dava aquelas coisas, era a bucha de espingarda. Aí ele falou assim, agora você vai ficar me devendo um real de espingarda, o total da compra, vai dar uns 1,50, você vai ficar me devendo R$ 2,50. Do lado, tem tico, sapequei com as pretas, porque o meu filho capundório não queria matar, mas vai espantar, vai ter que ir o dinheiro, daí 15 15,30, eu cheguei lá. Ele disse, Antônio, eu vim pagar a minha conta, ele me olhou, o que é que você me deu? Ah, o esqueceu, Antônio, eu comprei uma espingarda, do senhor, eu tinha dois cruzeiros. Aí o senhor me confiou em mim. Aí eu comprei chumbo, comprei espoleto, comprei porva, só não comprei a bucha, porque a bucha a gente acha no meio do mar. Pois é, você veio pagar, Guilherme? o é, um homem que não paga um cruzeiro não paga nenhum, Agora você me pagou, eu te vejo. Se você precisar aqui, com um cruzeiro eu ganhei quem até longe. Tá vendo? O que é o nome dele? Ah, fez o um nome. Um Se eu não pago ele, eu, falo, eu nunca vou dinheiro, ver. Mas não, não, eu paguei direitinho. Ei, sou livre! Outro dia eu vendi 2 reais. O comerciante mais rico vendia com o outro filho. Com ô, ô, Fabrício, você ah, tá bom? E aí? Vai. Bom, forte filho? Sim. E você mas tá é aí, verdadeiro. ó? Tô aí. E aí? E aí. eu vendi 2 reais de remédio com por cara aí de uns trinta anos, amanhã eu venho te pagar. Vixe! Falei, é um trabalho rapaz não, mas você, você tá precisando? Eu acho que você vem pagar dois reais só. Até hoje. Mas tem muitos que não vem não, falei para ele. E eu, ele foi um deles, não mortou mesmo. Você quer ver o que, é que aconteceu? Reais. O livro eu tava com enxada, encabadinha, enxado, usado Ah, Bertinho. Chegou um rapazinho, falou assim, moço, o senhor não me empresta essa enxada? Conheço, nem perguntar o nome, parece que eu estava assim, estava chegando né? a hora dessa, de tarde lá. Eu tinha que fazer outra coisa. Chave um cavazinho, arrumadinho. O senhor me empresta essa enxada, assim, agora mesmo eu te trago. Aí vem, o senhor me empresta a assim. linha. Eu falei, não, a linha, linha não empresta, a velha, não vou te emprestado, porque ela não está pegando. Eu tinha que emprestar Eu de quem, como é que é o seu nome? De quem ser fim, é. calar é o quintal que você vai campear? Não, não tem caladinho, não perguntei nada. Não enxada para o rapazinho. É você é falava os 20 dias e pediu a enxada para vender, para comprar não é. Você vê como é que está esse pedido é de enxada é é. para vender. Quando é. não te rouba. É. é isso aí, tio Está roubando uma enxada. Lá em Franca eles roubam é bujão de gás. Isso é bujão de galho. É. O bujão é fácil 56. É. reais. É rouba, rouba bujão de galho para vender vazio, né? É. Não, olha, tá uma desigualdade. Nossa. Tá virando tudo. Né? Nós estamos num mundo, tá, tá muito difícil, né, Johnson? Tá muito difícil, olha. Você não pode mais... Me roubou a bicicleta, lá tem ali, chaleiro ali, ó, lá na casa Caliga. E eu tinha deixado na beira da estrada ali, do, onde nós vai fazer, Estava com a pimenta na beira, era a, a, a cedra lá a beira, Eu escutei aquele grito, vai, vai, Parece que Deus estava me falando, está roubando E Eu fiquei lá no fundo e não obedeci a Deus, que ele falou assim, está roubando tudo, parece que me alertou. Depois que ele conheceu tudo. Eu escutei aquele bafafá, os cavaleirinhos. Quando chegou quatro horas que ele bombou, quatro horas que ele bombou. Já tinha passeado. O relógio espetador estava nela assim, eu deixei. Levaram o relógio espetador e disse: Piscando. Falei: Cadê a bicicleta? Falei: Minha roubada. Aí eu falei: Olha, Deus me orientou. Ele falou assim: Está roubando o seu bicicleta. Mas eu não entendi o Quem quer vaiando? O filho é agora. ali falaram: Deixa eu ver. Eu vi uns rapazinhos a cavar lá do painelão. Os ladrãozinho que vem roubar é do painelão, do sítio Petrópolis. É. Vem roubar em cristão, porque eu, eu não roubam em porque eles não roubam, vai levar para lá, porque eu não vou lá. Olha, ele me roubou a bicicleta, agora me roubou a inchada. É uma coisa de roubar, porque pede. no... É, não devolve? É, não devolve. É. é isso aí. É, mas é que é que é que Sua época também tá eles roubavam, não? Roubava, roubava arroz na barraca. Na roça? Só, é, roubava né, arroz, sabe o arroz na barraca? Naquele lado, bati o arroz, ele não dava pra puxar, pro de sapo de mim para puxar na segunda terça, eles roubavam saco e feijão na barraca, roubavam saco de da Toda a vida teve roupa, só que era mesmo. vida Hoje é. tem demais, hoje tá virou uma brincadeira. Só que eu é o né? Hoje está virando. Né? Entra dentro da sua casa, você sai de casa, eles entram quando pra roubar, é, rouba a porta. Antigamente o pessoal tinha mais dentro. É. Não roubava desse jeito, roubava lá com as roças. Não estragava nada, roubava só na bandeira. E eles aperfeiçoaram, né? Hoje eu, e o pessoal começa a roubar de, de novo, né? É. De primeiro era pessoas mais inclinadas, né? Se Hoje é uma brincadeira. Toda se hora de Se você roubar rola eu roubo. Roubo de um aí, né? Um, eu, eu, eu, Sebastião? Hein? você roubou lá na fazendinha do Zé, Zé Moscardino. Não, está roubando tudo quando tem propriedade roubou na roça. Roubou até a, a gelado. Galinha, eles roubam de 25, 30 galinhas, dos, dos, dos, dos que tem criando lá na roça. Tá, a fazenda acabou, a acabou galinha está assim. 50 cada um. É, galinha na roça não tem jeito mais de criar. Vai lá, rouba os donos pode já É a vida. Foi. Ô Tchauzinho Foi. eu vou lá no Paulinho agora, ver se ele tem alguma coisa lá pra mim. Sete? É. Sou livre, tá aí Oi. Do sábado, Foi. trabalhando. Esperando. Ele tá engordando boi agora. Agora vai engordar boa é, é, aí. É. Eu tô achando esquisito, Ronaldo. Ele não quer berrar. E também não come também, tá ué. Tá fraco, ué. Tá fraco, ué? <risos> Mas ele tá sacudido, é. Do é, jeito que a telecurgia está andar, agora mesmo vai dar um boneco berrar. É. Aí é. é, eu vou lá em casa. Lá, esse é o chãozinho. Já é umas quatro horas. Olha né? ah, esse horário é. aí, um dia. Eu gosto 8, muito. Faz oito horas, horas, de... horas para pra... tá você. Samba. Eu gosto do dia, à noite. Ô missa... oh, tchauzinho, e essa semana você trabalhou muito ou não? Semana, não trabalhou nada, está ruim de servir. Tá ruim? Sebastião, ele trabalha. Eu trabalhei, trabalho, eu, eu trabalhei, Eu só não trabalhei hoje. Mas até hoje eu trabalhei, eu trabalhei cinco dias. A bom, missa mano? hoje é lá, né? Então agora é dia de sábado e é lá embaixo. Ah, hoje temos que, nós tem que indicar, eu não, vou, nem, hoje eu não vou, vou Hoje eu não vou, eu não, vou não Eu, não. Vou, eu não vou. também não vou lá Um dia assim, um dia não eu vou Um, um, cê, um, cê ainda assim, vai um me dia, mim, um não. dia assim, um dia não É isso aí Ô, Gente, ó um abraço para vocês eu E também. valeu Valeu Deus, hoje, Deus hoje eu estou aqui boa. Em Cristais Paulista Conversando com o senhor ali eles contando história aqui, ó. E o Fabrício aqui. Não, não, não. Também, hein? Nós temos que ir um dia lá na fazenda do Mário Barbosa. Sorver aquela fé antiga. Aonde que fica isso ali? Na estrada da areia. Você umzinho, eu não é, daqui decoro bem onde um aqui. Vão lá uma hora, o tchãozinho? Mas vai, Se você não quiser ir lá, porque. Lá tem muita pedra grande no é. Tesal. Fabricou a sede daquelas pedras de natureza. É, porque... Não é do Barcelo não, que bora lá? Não, é dos Barbosa. Barbosa? Aí se não encontrar ele lá, é uma beleza. É. Né? A sede é antiga, cheia de porta. Vamos lá. ver essa semana que vem se a gente marca aí. Um dia na rua. O Mar Barbosa é barbudo. do filho do vizinho do o doutor Sérgio, na pedreira. Ali em Copantina e na ele, é, ele trabalha nas duas PD, não sei tá, ele se ele é aposentou tá de trabalhar fiscal da turma do asfalto, né? É. é. O doutor Sérgio mexe com asfalto e ele também fica meio misturado. Eu conheço um pouco o pessoal lá, da dona... Os portais... Os portais... É. O, portal da casa o pai da do Vizico chamava Matheus. É. O Matheus Durval Gomes. A dona Lígia. É aquele é negócio Ceval, né? É Ceval. E ali tinha a dona Filipina. É. Que é a mulher, a mãe do Fisico. É. Tinha o seu inimigo também, a mãe Eu acho que a única sede do modelo antigo é aquela que tem lá. Está conservada. Está muito bonita a, a sede lá. Fazenda Jaborandi. Fazenda Jaborandi, é. ela é do Fisico. É assim. Fazenda Jaborandi. Logo na, na barra. Hoje é uma parte de comida, é né? uma comida. Um restaurante grande. Lá. lá vale a pena, né? é caro, é. mas é uma comida muito boa. Né? Muito boa. Tem sobremesa, doce de leite. Um dia eu fui almoçar lá no falei, gente, vale a pena. Não é caro, não. Muito, muito bem feito. Hum. É isso aí. Falou, gente. É o dia das conversas né? É.